Queria olhar no fundo dos seus olhos só pra ver o que responde quando alguém te perguntar o que aconteceu com a gente, com a gente. Um dia você mete a cara, diz que tá bem à vontade só, mas quando bebe lhe diz que tá carente e fala o que sente. E quando acordar de ressaca moral, me enche de mensagens e me deixa mal. Aí é que se presta atenção na escolha que fez. Se escolher o orgulho, abraça a solidão Tô cheia desse, vai e volta, cansa o coração Ou fica quieta aqui eu vai de uma vez Que eu vou arrumar a bagunça que você fez Se escolher o orgulho, abraça a solidão Tô cheia desse, vai e volta, cansa o coração e reza pro teu amor não me aparecer Que aí quem vai ficar sozinho vai ser você Vai ser você Reza muito pro teu amor não me aparecer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 Se escolher o bulho, abraça a solidão. Tô cheia desse vai e volta cansa o coração. Ou fica quieta aqui eu vai de uma vez, que eu vou arrumar a bagunça que você fez. Se escolheu o bolo, abraça a solidão. Tô cheia desse vai e volta cansa o coração. E reza pro amor não me aparecer, se não quem vai ficar sozinho. Se escolheu Abraça solidão, tô cheia desse, vai e volta, cansa o coração Ou fica quieta que eu vai de uma vez, que eu vou arrumar bagunça que cê fez Se escolher o orgulho, abraça a solidão, tô cheia desse, vai e volta, cansa o coração E reza pra tua mão não me aparecer, senão quem vai ficar sozinho vai ser você Vai ser você Amor do protamor